Olá pessoas, pessoas boas, pessoas inteligentes. Aqui nós temos um par de botas. Aliás, se você assistiu aos outros vídeos, você percebeu que nós temos várias botas. É, essa daqui, a cliente provavelmente jogou futebol de salão em quadra de cimento com as botas. né? Aí comeu os bicos. O que nós vamos fazer aqui é razoavelmente simples. Aqui é, nós estamos usando a faca como se fora, como se fosse régua, tá? Aqui ó, tá vendo? Aqui nós vamos riscar, nós vamos já arriscamos. nós vamos lixar aqui, vamos essa outra aqui, nós vamos fazer um bico. Um bico, uma biqueira, sei lá. Tem um pessoal que manja muito de biqueira. Mas, tá? Agora nós vamos ali lixar. Pegar um pedaço de material e colocar aqui. Então, nós já lixamos. Aí, agora nós vamos pegar aqui, ó. será daqui é a gaveta da sucata. Sabe aquela, aquele pedacinho que... Sei lá, o pessoal acha que não serve mais para nada, a gente guarda. Ali tem vários tipos, vários... Uh, ó, tá vendo aqui, ó? Isso daqui, bico de jaca, diamante, sei lá como é que o pessoal chama. Isso daqui de 3 milímetros. Nós... É o tipo do material que poderia ter sido jogado fora, mas a gente guarda.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 Então é isso, nós tínhamos botas com os bicos detonados, agora as botas têm bico em, se, em sua sola, tem uma meia sola antiderrapante, vai causar conforto e aqui só uma gracinha só, demorou? Então você faz o, quê? o que? O é que você faz? Você se inscreve, já deveria ter se inscrito, poxa será que não merece? Pô, oh, será que... Opa! Um abraço para você. Se tiver dúvida, faz igual o pessoal. Manda sua pergunta. Manda sua crítica. Manda o seu elogio. Falou? Abração. Tchau, tchau.